Mudanças nas licitações para rádio e TV. Um decreto que deve ser assinado esta semana pela presidenta Dilma Rousseff, torna mais rígidas as regras para conseguir uma outorga de emissora comercial. Saiba o que muda na reportagem de Adriano Godoy. Os leilões para novas outorgas de rádios e TVs comerciais estão suspensos desde o ano passado. É que houve denúncias de que entidades ganharam licitações sem ter dinheiro para tocar uma emissora. A ordem do ministro Paulo Bernardo, então, foi imediata. As regras teriam de ser mais duras. O decreto estabelece que quem quiser ter uma emissora comercial tem que apresentar pareceres de dois auditores, comprovar que a empresa tem capacidade econômica e apresentar um plano de investimentos explicando a origem dos recursos da nova emissora. Na avaliação das propostas, contam pontos tanto a produção local como também a programação independente. A forma de pagamento da outorga também vai mudar. O valor terá de ser pago à vista e a calção, que hoje é de 1%, vai depender do edital da concorrência pública. Nós é, estamos fazendo mudanças que visam a uma transparência maior, a uma garantia para o Estado de que é, as licitações feitas serão depois implementadas, virarão de fato emissoras, seja de rádio, seja de televisão e, e de certa forma, estamos empurrando para uma maior profissionalização é, dos licitantes. Nós temos muitos casos de, de empresas que participam das licitações e depois não têm condições efetivas de implementar uma emissora, seja de rádio, seja de televisão. Então nós estamos fazendo algumas exigências que, na nossa opinião, vão tornar esse processo mais seguro. Com o novo decreto, o ministro das Comunicações passa a ser o responsável por assinar todas as outorgas de rádios. Já as concessões para TVs continuam com a presidência da República.